Olá! Eu gostaria hoje de analisar alguns aspectos relacionados à a um, a função sensorial da visão. A visão é, sem dúvida, o órgão sensorial, é o processamento sensorial mais utilizado por nós, nas, em várias funções. O que eu quero analisar com vocês são alguns aspectos relacionados ao mecanismo de transdução do sinal que ocorre nas células sensoriais que estão lá na nossa retina. Para esta aula alguns conhecimentos são importantes. Primeiro, Uh, naturalmente a estrutura do olho humano, a anatomia, as várias partes do olho humano é importante, esse conhecimento é importante para o que nós vamos ver. Além disso, o conhecimento básico de potenciais elétricos de membrana, isso é muito importante, e também naturalmente os canais de membrana, que são sempre processos importantes na transdução dos estímulos para atividades elétricas nas células nervosas sensoriais. Bom, a, a, eu quero mostrar brevemente o processo de refração da luz no sistema de lentes do nosso olho. A refração, como você se lembra, é a mudança do ângulo do feixe luminoso quando ele passa de um meio para outro. Além disso, eu quero analisar as células que estão ali na retina e mais especificamente na fóvia. Então nós temos aqui o nosso olho. A, a córnea, aqui, essa parte mais anterior, em contato com o meio ambiente. Aqui está o cristalino, essa lente é importante no mecanismo de acomodação visual. E aqui nessas uh, setas amarelas nós temos o, uh, o feixe luminoso. Nós temos um objeto que nós estamos olhando, a, a, a luz desse objeto se refle entra para dentro do, do olho, passa por essas lentes, pela córnea, pelo cristalino, pelo humor aquoso, depois o humor vítreo e chega finalmente lá na na retina. A retina é a parte do olho onde estão as células receptoras, então a luz deve chegar lá. E esse sistema de lentes é importante no sentido de focalizar a imagem na retina. E eu quero analisar mais detalhadamente a fóvea. A fóvea é uma parte da retina que está aqui, Então retina, com as suas várias células que nós vamos analisar daqui a pouco, a fóvea é uma parte específica da retina onde se concentram cones e há uma alta concentração de cones na fóvea e é onde normalmente a luz é, incid esse, a luz é incidida quando nós estamos prestando atenção num determinado objeto do espaço. Nós jogamos aquela, aquela, aquele feixe luminoso, nossos olhos fazem isso através de movimentos automáticos, jogam aquele feixe luminoso especificamente aqui na fóvea, que é uma região de muita sensibilidade uh, sensorial para esses estímulos luminosos. Estrutura celular da retina e o fluxo de informações pela retina. a Olhando as células da retina, nós temos várias células. Eu vou enfatizar uh, três grupos de células, três conjuntos de células. As células receptoras, que são aqui os cones e os bastonetes, são as células receptoras, lá, uh, para sensíveis à luz. As células bipolares, que se chamam bipolares, porque elas têm dois polos. Um dos polos faz sinapse com o receptor, no caso aqui com o cone, e o outro polo dessa célula nervosa bipolar, isso aqui é um neurônio, faz sinapse com outro neurônio, que é a célula ganglionar. E desta célula ganglionar parte um axônio que vai formar o um nervo óptico que se dirige para centros, uh, outras estruturas do sistema nervoso central. Existem outras células, as células horizontais, as células amácrinas, que são células próprias da retina. No processo de transdução do estímulo visual, eu gostaria de fixar nesses, nesses, nesses três conjuntos de células. Receptores, cones e bastonetes, células bipolares e células ganglionares. A luz, e isso é diferente do que a gente intuitivamente pode pensar, a luz penetra pelas células, por essa região onde estão as células ganglionares. Por aqui vem a luz e ela tem que atingir profundamente as células receptoras, que são aqui os cones e bastonetes. Lá nos cones e bastonetes, é gerado um sinal elétrico próprio dessas células, uma despolarização, uma atividade elétrica dessas células e esse fluxo de informações através desse conjunto de células se dá nesse sentido do receptor para a célula bipolar e para a célula ganglionar. Então a luz penetra num sentido e o fluxo de informações visuais sai num outro sentido. Obviamente são são sinais de natureza completamente diferente. Aqui a entrada da luz luz né, o estímulo luminoso e aqui a atividade elétrica neuronal a retina células receptoras e os fotopigmentos que são elementos importantes no mecanismo de transdução do sinal luminoso então olhando novamente aqui a nossa retina aqui nós temos as células receptoras cones ou bastonetes né aqui são cones ali bastonetes e aqui as células bipolares, essa figura ignora lá as células ganglionares que estariam lá embaixo. Então, a luz penetra nesse sentido, ela chega aqui nas células receptoras e é nessas células receptoras, cones ou bastonetes, que ela promoverá a transdução do sinal, ou seja, a transformação da, do sinal luminoso, da luz, numa linguagem própria do sistema nervoso, que são despolarizações de membranas ou alterações da polaridade da membrana, falando de forma mais adequada. Nós temos aqui também importante notar uma camada de células pigmentadas que está posteriormente às células receptoras. Essa camada de células pigmentadas, elas são chamadas pigmentadas porque elas contém um pigmento chamado melanina. É um pigmento importante e essa, para a função visual, porque essas células pigmentadas o que elas fazem é absorver a luz, diminuindo a estimulação da luz no, no olho, ou seja, elas absorvem a luz e reduzem o reflexo da luz dentro do próprio olho. Reduzindo, portanto, a estimulação inespecífica do, do olho. Então, essas células ah, da camada pigmentada são importantes para isso, além do que é nessas células também, elas, é nessas células se encontra ou parte do processo de síntese dos fotopigmentos. Então, aqui ele mostra. Os, a, as células receptoras e aqui a, a sinapse entre os, a célula receptora, cones ou bastonetes, e as células bipolares. Aqui ele já mostra nas, nas células receptoras a existência do fotopigmento. Fotopigmento é, como o nome expressa, é um pigmento sensível à luz, ou seja, é uma molécula, uma, uma molécula que é sensível à incidência de raios luminosos. O fotopigmento mais conhecido é a rodopsina. A rodopsina é formado é formada, né? Por uma molécula proteica, que é a opsina, e um aldeído que é o retinal. Então, o retinal e a opsina formam o que se chama a rodopsina. O retinal é importante porque ele vem lá da vitamina A. Então a vitamina A é um importan uma importante vitamina na síntese da, da, da rodopsina que é um fotopigmento que é utilizado aqui na transdução do sinal luminoso na retina. Aqui nós vamos analisar o mecanismo de estimulação das células receptoras da retina pela luz, ou seja, meca o mecanismo de transdução do sinal e o papel dos fotopigmentos. Aqui nós estamos vendo, em detalhe, né? Assim, só a membrana, só uma parte da célula receptora, lá de um cone ou de um bastonete. Esta célula receptora tem na sua membrana uma molécula de proteína ligada a um aldeído, que é o retinal. A proteína é a obsina e ligada ao retinal. Então, aqui está a proteína, que está aqui na membrana, e essa... Esse, Quadradinho verde que está aqui no, no centro é o retinal, que ele representa aqui. Então, essa molécula obsina mais retinal se chama rodopsina, que é um fotopigmento, um pigmento sensível à luz. O que acontece com a luz quando incide sobre esse pigmento sensível a ela? Quando a luz incide sobre a rodopsina, transforma o retinal da sua forma cis para a sua forma trans essa breve alteração esse pequeno evento da transformação do retinal da sua forma cis para trans é o sinal inicial que ocasionará uma alteração da polaridade da membrana desta célula receptora esse retinal aqui veio lá da vitamina A e é isso ela é importante para isso então essa alteração da rodopsina é que dá o, que é o gatilho inicial, que é o passo inicial para a, despo, para a alteração da polaridade da membrana da célula receptora. E como se dá isso? No escuro, diferentemente do que poderia se pensar, no escuro as células receptoras da retina estão despolarizadas. No claro, as células receptoras da retina, melhor dizendo aqui embaixo ou ali em cima, quando a luz incide sobre as células receptoras, os cones ou os baçonetes, não importa, quando a luz incide, o que ela faz sobre as células receptoras da retina é hiperpolarizar a membrana das células receptoras. E isso é diferente do que dos outros receptores de uma maneira geral. De uma maneira geral, um estímulo que ele faz sobre um receptor é despolarizar o receptor. No caso da visão, é diferente. Na visão, o estímulo, aqui no caso a luz, o que a luz faz é hiperpolarizar a membrana. Como se dá esse mecanismo? O mecanismo se dá da seguinte forma e envolve essa molécula chamada GMP cíclico, cíclico, que é guanilato monofosfato cíclico. Esse guanilato monofosfato cíclico, ele abre canais de sódio que são dependentes dele. Ou seja, existem canais de sódio aqui na membrana dos fotorreceptores, lá os cones e bastonetes, canais de sódio que são sensíveis a esse GMP cíclico. Então, quando a concentração de GMP cíclico dentro da célula receptora, do fotorreceptor, é alta, a concentração desse GMP cíclico é alta, esses canais de sódio estão abertos. E quando eles estão abertos, entra a sódio e a entrada de sódio despolariza a membrana. Portanto, quando a célula receptora visual, aqui no caso os cones ou os bastonetes no escuro, com redução de luz, ela está despolarizada. Quando a luz incide, aquela fragmentação, aquela alteração da Rodopsina, mais especificamente lá do retinal, aquela alteração da Rodopsina reduz a concentração intracelular de GMP cíclico, que são esses triângulozinhos que ele desenha aqui, Reduz o GMP cíclico e essa redução do GMP cíclico fecha canais de sódio. Fecha os canais de sódio. Portanto, entra menos sódio para dentro da célula. Entrando menos sódio para dentro da célula, a diferença de potencial de membrana desses fotorreceptores aumenta. Portanto, eles se hiperpolarizam. Ah, o que ocorre, então, nos uh, fotorreceptores, aqui no caso ele está mostrando um bastonete. No escuro, a rodopsina está inativa e, portanto, os canais de sódio estão abertos, porque o GMP cíclico está em concentração mais elevada no interior da célula. E a célula está despolarizada. E quando a célula está despolarizada, ela libera o seu neurotransmissor principal aqui, que é o glutamato. Porque quando uma célula está despolarizada, aciona canais de cálcio, voltagem dependentes aqui nesse terminal e libera lá vesículas contendo o neurotransmissor, que no caso é o glutamato. Quando a luz incide sobre uh, os fotorreceptores, a luz incidindo, ela ativa a rodopsina E ao ativar a rodopsina ela vai reduzir, a quantidade intracelular de gmp cíclico a redução do gmp cíclico vai fechar canais de sódio ao fechar canais de sódio a célula se hiperpolariza e ao hipo, hiperpolarizar a célula receptora que esse bastonete vai reduzir a liberação do neurotransmissor sobre a célula que vem aqui a seguir que é como nós tínhamos visto anteriormente é uma célula bipolar então essas células Uh, receptoras aqui, esse cone, os bastonetes, eles fazem sinapse com os células bipolares, que ele não está mostrando aqui, mas estaria aqui embaixo. E é isso que está escrito aqui para uh, vocês lerem. Transdução do estímulo, liberação do neurotransmissor. Ou seja, a transformação do estímulo numa atividade elétrica nas células, que aqui tem que cuidar, o estímulo luminoso que ele faz é hiperpolarizar a célula receptor, o fotorreceptor, e a liberação do neurotransmissor. Então, olhando assim um quadro mais completo, um bastonete no escuro, nós temos a rodopsina inativa, ou seja, nós temos a opsina e o retinal. Nós temos concentrações altas de GMP cíclico dentro da célula, portanto, influxo de íon sódio, portanto, despolarização da célula, portanto, uma liberação tônica do neurotransmissor, que neste caso aqui é o glutamato. Quando a célula receptora que esse bastonete for estimulado pela luz, a molécula de retinal fica ativada, nós temos uma ativação de uma cascata de eventos bioquímicos em que há uma redução do GMP cíclico. A redução do GMP cíclico por por consequência, fecha canais de sódio. Ao fechar canais de sódio, nós temos uma hiperpolarização. O potencial da membrana da célula receptora no escuro é em torno de menos 40 milivolts. No claro, ou seja, quando a luz incide, ele aumenta para 70 milivolts. E isso é, reduz a liberação do neurotransmissor. Na, com a, sobre a célula seguinte, que no caso são as células bipolares. Bom, essa molécula de retinal novamente é convertida, é, é reconstituída, reconstituindo-se a rodopsina e aqui é importante a participação das células ah, epiteliais localizadas aqui em contato com as células receptoras, os fotorreceptores. O que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos que a transdução do sinal luminoso ocorre nos fotorreceptores, cones e bastonetes. A transdução do sinal luminoso envolve um fotopigmento, ou uma substância fotossensiva, ela é sensível à luz. A luz o que ela faz, diferentemente do que se pode pensar à primeira vista, a luz hiperpolariza os fotoreceptores através do fechamento de canais de sódio dependentes do GMP cíclico, dependentes do guanilato monofosfato cíclico. A hiperpolarização dos fotoreceptores reduz a liberação de neurotransmissor excitatório, no caso o glutamato sobre as células bipolares. Então, a ativação, a luz quando ativa os fotopigmentos, ela causa dentro dos fotorreceptores uma redução desse GMP cíclico. E a redução dos GMP cíclico fecha canais de sódio e, portanto, hiperpolariza a membrana e, portanto, vai liberar menos neurotransmissor na célula seguinte, que é, no, no caso, a célula bipolar. Era isso que eu gostaria de falar sobre a visão.